Mãe, eu vou passar mal. Só assim. Mãe, eu vou passar mal. Ai, Agora, e eles escolhem qual você usa primeiro? Aqui. Essa? Do Mickey, da Mini ou essa? Vocês vão escolher lá no Instagram que é franderline UnderlineBellunderline Nina Oficial. Sim. Mãe, eu quero ir com essa. Não. <risos> Gente. É porque.. Faltem naquela, tá? Eles que vão escolher, não, criatura. Mãe, você falou, eu quero ir com essa, mas eles não viram qual é essa. Ah, vamos ver se vocês escolhem a que a Bel quer. Por favor. <risos> Só que eles não sabem, tava filmando você. Por favor, já. Se escolherem a outra, você vai com a outra, não. porque é eles que escolhem. Eu quero com aquela. Hum. Like pra mim, lá deixa eu comer muito. É. Se não tiver muito, like a Bel, só vai tirar foto. Não vai comer, não mas já mil likes em tempo recorde. Ah. Para Bel comer na festa da Nina, não é Por favor. É? Gente. Olá, meninas! Quem acha que a Bel tá mentindo já dá like nesse vídeo, gente. Então, muito like, porque eu não tô, não tô mentindo. Eu quero... Nada disso. Eu já comprei o picolé, eu não posso chupar? Hoje é o contrário. Você vai chupar o palito. Segura o picolé e chupa isso aí. Hoje é assim. Mas o palito não tem gosto de nada. Tá muito gelado. E aí, Fran, gostou do palito? Eu não chupei nada, eu não senti nem gosto, tá? e me sujou toda, olha. Bom, gente, vocês votaram, vocês escolheram, e essa mochila ganhou. Bel estava pronta para ir com a outra, mas aí eu fiz a enquete, ganhou essa, então ela vai com o que vocês escolheram hoje, no primeiro dia de aula, né, Bel? Gente, eu ia com aquela, eu tinha escolhido aquela. Nossa, amiga... Sabia que seu cabelo tá bem estranho hoje? Eu te perguntei alguma coisa? Ué, amiga? É a minha opinião. Ué? Pega a sua opinião, engole e morre engasgada. Tenero. Não, eu não vou mais vai. jogar mesmo. <risos> <risos> eu vou correr, ela vai lhe pegar! <risos> oh, Ai, por que você fez isso? <risos> Mas tu tá brincando! Ó, marca aí, marca aí, marca aí. Um, dois, três e. <risos> Fez sim ah, Pode, né, menina? Aqui, já... mãe, não dá pra eu tomar Dá o um canudo hum, É, é tomar pessoa. tudo Eu vou tentar, mas eu não gosto Então imagina aí você tomando uma coisa que você não gosta Que você odeia você... Tá bom, pode falar e toma Vamos lá Gente, eu vou tomar de uma vez Ai, meu Deus Ai, Será que eu vou conseguir ganhar esse ponto? Ai. Mas eu não gosto sim, é eu Não gosta, Charminho, Nina? Sim. Vai conseguir? Minha. Gosto... Não, não gosto de água com gás, não gosto de nada Então não. vai perder. Mas eu vou beber de uma vez só. O que me ajuda é tampar os ouvidos. Então. Vai.